Olá! Para compartilhar uma apresentação no VoiceThread, você coloca o cursor sobre a apresentação e clique em Share. Feito isso, clique em Who has access? E escolha a opção Anyone can view. E clique em Save Changes. Bom, caso você deseja passar o link da sua apresentação para alguém, o link estará na, pasta, na aba Basic. Basta copiar e mandar para a pessoa. Bom, é isso e obrigado.